Olá, hoje é quarta-feira e é dia de mais um vídeo semanal. O vídeo de hoje é sobre o certificado energético, se é obrigatório, onde é que posso encontrar, quanto custa, todas as dúvidas que possa ter. Vou tentar que o vídeo seja curto e bastante informativo, fico por aí. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Então, o que é que é isto do certificado energético? Ele é mesmo obrigatório? Sim, o certificado energético é obrigatório para edifícios novos e antigos, que são colocados uh, no mercado de venda uh, ou de arrendamento, tanto pelos proprietários como pelos mediadores imobiliários. O certificado energético tem que ser obrigatoriamente apresentado no contrato de compra e venda ou no contrato de arrendamento. Deve indicar a categoria energética que foi identificada pelo perito certificado. E se fez obras no imóvel que o valorizam em 25% ou mais também terá que pedir um novo certificado energético. Eu tenho alguns clientes que me dizem ah, mas nós fazemos o certificado energético depois, não vale a pena, depois quando chegar à altura eu logo peço. E eh, o que eu lhes respondo é, eh, os particulares podem, eh, se forem apanhados obviamente, eh, e há inspeções feitas pela, pela ADN, que é a Agência para a Energia, podem pagar multas de no mínimo 250 euros, que podem ir até 500 euros, um, e uh, as empresas no mínimo de euros, passando a multa máxima dos 40 euros para reincidentes. Será que vale mesmo a pena estar a adiar, fazer o certificado energético que tem a validade de 10 anos e que eu vou ter que apresentar de qualquer forma? Não me parece. Então, mas afinal o que é que é isto do certificado energético? Então é um documento que uh, certifica uh, energeticamente os edifícios, classificando-os de A+, como os muito eficientes, até F, como os pouco eficientes, que é emitido por técnicos, peritos, certificados independentes, que são regulados pela ADEM, que é a Agência para a Energia. O certificado energético contém informação sobre o isolamento da casa, a climatização, a ventilação, a produção de águas quentes sanitárias e, obviamente, o impacto de todos estes elementos no consumo de energia. Os certificados energéticos propõem medidas que ajudam a melhorar a eficiência energética dos edifícios, como a colocação de vidros duplos ou a substituição de equipamentos, e que obviamente vão melhorar a eficiência energética do imóvel. Este documento, desde que desde a sua inspeção demora dois, três dias, pode demorar até duas semanas a ser emitido, e esta emissão depende exclusivamente do técnico contratado, contratar, portanto muita atenção a isso. A validade do documento é de 10 anos para os edifícios de habitação. O que é que vai precisar para fazer uma certidão energética? Vai precisar da planta do imóvel, da caderneta perdial, da certidão na, da conservatória e da ficha técnica de habitação para os imóveis cuja licença de utilização é posterior a 2004. Pode encontrar os técnicos certificados no site do Sistema de Certificação Energética, sce.pt, no botão onde diz Pesquisa, Técnicos. Deixo para o final o melhor que é a possibilidade de poupar com a certificação energética. Se a certificação energética é um documento que é obrigatório e vai ter que fazer, há também aqui algumas dicas que pode utilizar para poupar dinheiro, com uh, este serviço. Como é que vai fazer isto? Então, a certificação energética, as taxas a pagar à ADN estão tabuladas entre 28 e 65 euros, dependendo da, da, da tipologia do imóvel. É óbvio que isto cresce IVA, mas o custo do Uh, serviço uh, do técnico não está tabulado e pode variar. Então, a primeira dica é que, se fizer alguns pedidos de orçamentos, poderá ter cotações bastante variáveis e, obviamente, pode poupar aqui algum dinheiro contra contratar o serviço. A dica número dois é que, se tiver uh, uma categoria A ou superior, A ou A mais, pode ter benefícios fiscais poupando até 25% no seu IMI ao longo de 5 anos. Portanto, pode ser uh, interessante fazer algumas das melhorias que levam o seu uh, imóvel a passar a A ou a mais, uh, porque isso é, é bastante vantajoso. Outra forma de ter esta mesma poupança, sem ser um imóvel A ou A+, mais, é uh, ter uma subida de dois escalões na avaliação. Imagine que o seu imóvel, inicialmente, foi considerado como de categoria F, consegue subi-lo para a categoria C, com as melhorias eh, propostas pelo técnico e, ah, e estará automaticamente, ah, automaticamente, não tem que pedir, mas pode ah, ah, submeter o pedido à Câmara Municipal e ah, ter o benefício fiscal de poupança no IMI ah, até 25% ao longo de 5 anos. Este foi o meu vídeo desta semana sobre a certificação energética. Espero que tenha sido do seu agrado. Para a semana trarei novo, novos temas sobre o mercado imobiliário e, por isso, sugiro-lhe que subscreva o meu canal neste momento e um, receba em primeira mão todos os vídeos que produzo exclusivamente para si. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar?